Infelizmente eles foram lá para roubar mesmo, né? E ficaram todos milionários. E a gente é palhaço, porque a gente trabalha e eles tomam o dinheiro da gente antes de receber, porque senão não davam um centavo. Então eles vão lá, puf pega o dinheiro da gente trabalha o mês inteiro, tira 10% do salário para eles brincar. Então eles roubaram. O PSDB também está querendo lugar do grande ladrão. Né? Eles querem fazer contra eles, mas eles querem entrar para depois fazer as trapaças a eles Só que como eles representam a elite, ninguém falava nada né? O PT representa o pobre e todo mundo desce o pau né? O jogo do governo é esse, você já procura um serviço público para ficar encostado Você não vai lá para dar o seu corpo couro, sua... ninguém vai te cobrar nada Porque ninguém é patrão de ninguém, é funcionário público tudo igual né? Então é, a gente tem que tolerar isso tem muito o que fazer, não. Só querem mudar os bandidos, certo? Mas todos vão lá, vão para roubar mesmo. E todos vão lá, saem com os bolsos cheios. Os militares também saíram com os bolsos cheios, mas não tanto, né? Eu ainda acho que para um país que nem o Brasil, o governo militar seria melhor. Porque o povo não sabe votar. onde um assim, Não tem cabimento de você botar uma criança de 15 anos para votar igual um professor de universidade. Então, o voto deveria ter um peso. Cada pessoa, de acordo com sua graduação cultural, vai ter um, um peso no voto. O, o voto de um professor de universidade vai valer dois, ou três, e o outro dois, o outro vai valer um, e vai, vai se somando assim, porque com a informática fica fácil contabilizar. É errado você pegar um cara que não sabe nada de nada e botar ele para votar igual um cientista, um gênio político. Né? Temos que repensar o que nós fazemos nesse país. Né? Para quem que eles estão governando? Está pegando dinheiro? tá, pegou. Eu acho até positivo trocar o presidente, até de maneira mais fácil. Correspondeu à intenção do povo, fica. Não correspondeu, rua. Olho da rua. Tchau.